Fácil você acordar, querer acelerar Difícil até a posição de machucar engatar Cusão, cê presta atenção, eu te odeio Acelera muito, vai ser tarde pisar no freio Sempre vai ser tarde pra pisar no freio Eu pensei isso na caminhada lá no meio Eu percebi que todo dia é uma guerra Se você pisar no freio, a cena não te espera Eu tô chamando atenção andando enquanto você tá acelerando seu cuzão. Eu chamo a atenção rebaixando o golpe safão. Aê, parceiro! Aham, uhum, yeah! Aham, uhum, yeah! Aham, uhum. parceiro, eu sou correria, você é vacilão. Você anda devagar, vai chamar uma atenção. Eu tô na contramão, mas eu corro bem. Venho de mão, se eu, eu, eu parar e nunca mais. Se parar nunca mais, então vem. Que eu tô esperando no mesmo lugar e tô bem, entendeu? Por isso eu tô desenvolvendo. Eu só caminho, quem corre eu tá devendo. Não anda devendo não, eu devo pra coroa e eu devo disposição. Você fica falar do mesmo lugar, o mesmo refrão. Eu vou lutar um dia, mas vou ter girado mundão. Depois ele quer falar que ele é maloqueiro. Se bebe pra coroa, você bebe o mundo inteiro. Entendeu? que Primeiro é família Depois é as esquinas Tá certinho Demorou que não deve nada Você que é um moção, A disciplina da quebrada Se acha que é o cinco Moleque que vai além Que fala que não deve nada Pra quem deu tudo que você tem oh!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 aeroporto. Não. Aeroporto também peguei, mas esse MC é desprezível. Não fala de e não fala de lança, lança uma rima de nível. É ele não eu, eu perdi o primeiro na rima. É que o lá demorou até ligar, mas quando ele liga, ele passa por cima. Ele não é filho do barro do Cache? Isso daqui daria Você sei que essa aí já foi decorada Nem teve dentro do assunto, meu mano Mas pra mim você nunca arruma nada Você falou pro Santini, eu, eu lembrei do filme Hoje eu mato o cuzão Pode chamar o apolo de John Wick É os caras que os caras chamam pra matar o bicho papão Pode ir pra só que você sabia Eu tô na função Correu se só mata a mão Se o nós virou a pernação mar é com contexto Em cima da batida Trouxe com texto O ponto final da sua vida Sabe por que você não arrumou nada Ganhar contexto pra se forguinha decorada. Oh, sabe já que aqui eu vou além? Hoje eu vou chutar tanto a cara dele que vai parecer o um gabarito do Enem. O oh, um gabarito do oh, Enem, oh, pode, oh, pode oh, pra você oh, tá oh, de sacanagem. Oh, um o favelado oh, nunca oh, fez. Não, não, o Johnny tá lá em cima, cê viu que nenhuma rima tá no contexto? Tudo bem, você só vai ganhar se chegarem no voto de cabeça. Favelado já fez ENEM, formou em direito e em medicina. E até agora esse MC na minha frente não formou uma rima. Oh! Para Que hip-hop é bem mais da rua. Cante ela bora, ela vai embora Tinha um na hora você sabe que eu cante, não cadê fora? Ela bora, você tá ligado? Eu tô te mandando embora Eu nem tinha feito isso, até agora Ei! sabe tudo, tá na rimar, você é para Da hora os seus novos Fica-se, vou fazer scratch com a tua cara Da hora legal, mas você é um lobby. Talvez quando você fizesse scratch com a cara Demi-se com bom, você faz a hip-hop É isso, você vai tomar morte Ei, oh, sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow é vai o better well Só que eles entendem Ah, vocês sabiam muito bem Ei, truta, agora mano eu já capo Eu já casco Você tá muito nervoso pra garantir esse trato Não, nervosismo faz parte Mas eu tô acostumado com a pressão Esse é o dia a dia Se o Edão, eu, eles não entendem esse cuzão Eles também não reproduziam É por isso... Que eu chego assim Levo o meu verso na hora Truta do tá começo ao fim Pode ter certeza que eu faço justo O verso mano aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda vai lá e reproduz É verdade Por isso que tem vários bolsominhos Enquanto tem MC de verdade Os um vir igual você tão tudo sumindo Se perguntando Qual que é a rima do ano volta a treinar a sua vaga. E via da batalha da aldeia, seis anos também ganhei a batalha de trio Uma salva de palmas que o batalho troca na família é tô matando esse moleque, te ensinando o que é o conceito do boom rap Ataca o DJ na stack, sem o DJ não existe rima E o japonês não existia sem o black Aê, hoje eu vim pra te no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 A batida de baixo nível Respeita a mano aqui no papel Até porque mano, quando eu tô em Imagina a certeza que na verdade da minha mano você vai falar do céu Fazemos um de perdendo, esse daqui é o papel Hoje é o melhor desse pé, vai matar o Rio de Janeiro Melhor é desse na onde, Luidinha? Pelo amor de Deus, esse bagulho é só dentro da sua cabecinha E por, a... e por aqui eu não quero zoar a Bahia Porque essa Bahia é você, eu vou te aloprar e vai falar que é xenofobia que no estadual! Ah! Ah! Ah!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 Thank you.